Aqui no jogo da Pig, então vamos lá Mas não vai Ai meu Deus do céu Corre, corre, corre Dá pra ver que já tem alguém aqui Não, não, não Pode vir. Não Ai, é do bem Obrigado Vai vai vai, vai. Onde tem uma série Preciso de uma cenoura pra dar pra ele Esqueci Vou acompanhar Galera, hum. hoje eu vou Eu não vou jogar pig Eu vou jogar sobrevivência dentro de avião é, não vou fazer isso. É, vai. Estamos indo. I just ask for a spider. Não. Meu Deus do céu. Onde ali? Ai, ai. Já que eu já sou vip Isso HETBURG hum. Muito obrigado Que ah, você responde. É, eu nunca respondi. Ui, é do um bugu. Ah, <risos> bugu. Só tá nós dois agora, tinha um monte de gente. Meu Deus, o oh, oh, oh, oh, cara onde bagulho. Meu Deus do céu! Onde o cara tá lá? Como que ele fez aqui? lim <síntos> ah. ai vai eu uhum. só vou jogar essa partida. Uhum. E galera, só com isso. É Deus. Tchau. Tchau. Um.